Nossa, eu nunca fiz isso na minha vida. arrependendo né? antes de fazer. Oh! É uma larva de inseto. Vai. Vai, hum, ah, foda-se. Isso. Você vai pro céuzinho, animalzinho. Taca na minha boca. Abre a boca. <risos>